Por mais, que o, boa, é mais claro, que o coração doa, é mais que é a boa. regra de ouro, né? É a regra de diamante. E CPF trato. apto, regular. Isso.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 É, essa é. Fica é diamante, <risos> da professora Valdicélia.